E aí pessoal, Wordap0 na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje trazendo a primeira gameplay, as primeiras impressões aí do novo Assassin's Creeders Rebellion mano. Esse jogo que tá bem diferente do Identity, da, do o, o lançamento anterior da Ubisoft né, Foi com uma proposta diferente aí, bem é, mais com bastante animação, parecendo uns jogos assim de Nintendo DS. E etc. É, o trailer me empolgou bastante. Vamos ver agora aqui a gameplay, né? Então, ó. Bem interessante aqui. Beleza. Tá pedindo pra entrar na próxima... Porta. Então, basicamente... Olha só que da hora esse efeito. Slow motion, ele pulando na grama. Bem... Assim, animação bem feita, né, galera? Parece até que... É para Nintendo DS mesmo, eu achei bem interessante. E ele é todo adaptado ao touch, né? Então, é basicamente, você vai clicando na tela e ele já vai é, fazendo os comandos, né? Ó. Então, aqui, ó, a gente luta e tal. Vai interagindo conforme, conforme ele pede. Menos 26 de dano. Ah, ele se esquivou, como eu faço para me esquivar? Eu quero aprender também a me esquivar E aí matou Matou E agora ele vai fazer o parkour Muito louco galera, lembrando que Ele ainda não está lançado, então você terá que Baixar pelo APK Pure. É o primeiro link da descrição Tá galera, só baixar Vou deixar também o link para baixar o APK Pure, Caso você não tenha Então ó, vamos aqui ó Furtivo, entramos Com cuidado agora ó Chamou um pouquinho a atenção e aí matou. Então você ainda tem umas tomadas de decisão no jogo, mas é bem bacana. Então aqui ó, ela tá em inglês, tá? Não tem legenda para português, pelo menos não avistei as legendas. Aqui tem um breve diálogozinho. E ojeda, ojeda tor queimada. <risos> tá, então Pulamos aqui o diálogo O nome do nosso personagem é Aguilar Já sabemos que o nome do nosso herói é Aguilar Então missão completa O Aguilar provavelmente vai subir de nível, não Mas ganhou bastante XP Então vamos dar um continue aqui Vamos passar mais uma missãozinha, né galera? Ó as missões aparentemente são curtas, tá? Mas é, é bem feito. Cês, vocês viram os detalhes de animação? São bem feitos. Um jogo que com certeza compensa você estar tá baixando e instalando aí, e você vai ter a oportunidade aí de experimentar antes do lançamento oficial. Só acessar o primeiro link da descrição, mano. Então vamos lá. Então, aqui a gente só vai tocando. Aqui é o que eu posso fazer? Eu posso dar um pulo aqui? Ah, peguei ele por baixo, beleza. Então, aqui ó, o cenário já começa a ficar um pouquinho maior, né? A gente tem que ter umas, umas tomadas de decisão mais assertivas. Então, aqui eu vou entrar aqui ó. Vou matar ele furtivamente. Chama atenção. Olha a animação, que bem feita detalhes do cenário, a sonoridade e aí pegamos. Deixa eu só passar aqui nas configurações rapidinho só para é, ter a certeza de que de que não tem legenda mesmo, tá? É, realmente não tem legenda, que você só pode avistar aqui ó, alguns suportes tal, política de privacidade e, e música, né? Então realmente não tem legenda, galera. Então bora continuar aqui, passar mais essa missão Então aqui Vou descer é... Bora ver O que que eu consigo fazer aqui Ele tá fazendo um parkourzão, ó Parkurzão é Freud, né mano? Ah, eu passei sem, sem ele me avistar, beleza Vamos pegar aqui ó, de maneira furtiva De algumas moedinhas ali E pegou Cabeçudinho né Os personagens é, Vamos ver aqui Agora vamos nessa opção Aqui de baixo, explorar todas as opções Vamos ver o que ele vai fazer Ih, falhou Vamos ter que lutar <risos> Ah, que da hora, então falha também Vamos... Ah, eu pensei que ia matar logo de uma vez. É, tá paradão, ó. Agora que ele deu o primeiro golpe, beleza. Tamo quase matando, tamo quase matando. Ih, matamos, assassinamos. Vamos lá, agora o que temos que fazer? Vamos para essa porta de cima. E aqui começa um diálogo do Aguilar e da Maria. Provavelmente já deve estar acabando. Ó, o novo New Recruit, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. As primeiras impressões do Assassin's Creed's Rebellion. Lembrando que é o primeiro link da descrição. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e tamo junto. Mas é isso, eu fui!